Olá amados, bem-vindos aqui ao canal Cenas Estrelas, dessa vez com convidados especiais, meus amigos, queridos, vocês já estão muito acostumados conosco. A Piara está chegando e a Marise não poderá vir, então ela tem um tratempo de última hora, Acabou de me avisar, mas está tudo certo, porque a energia dos seres das estrelas estão aqui, os arquiturianos em massa, aparecendo aqui para me falar com vocês sobre o novo humano. E aí, Matheus? Saudações, meus amores, muito boa noite, que alegria estar aqui mais uma vez, nesse projeto né? tão lindo, que traz essa construção desse novo ser que a gente voltará a ser, né? esse novo humano que, na verdade, é o verdadeiro humano, né? é o ser humano em sua essência, em sua pureza, em sua verdade absoluta, divina. Então, é, é lindo falar disso, porque como a gente ainda está construindo esse aspecto, né, para nós é muito bonito a gente poder estar tá projetando isso, poder estar tá sentindo isso por alguns momentos, né, já que a gente ainda 100% não finalizou essa obra, esse, essa lapidação, né, mas estamos num caminho muito bonito e todos que se conectam conosco aqui tenho certeza que também estão na sua jornada de uma forma muito bela. E os arcturianos sempre dizem que esse processo do novo humano, para nós, ele vai ser muito mais marcante do que para outras raças, porque como nós passamos por esse processo tridimensional, e a gente passou por toda essa jornada, quando a gente chegar nesse estado, a gente vai curtir muito mais, né? porque a gente vai ter a comparação dos dois estados de consciência. E aí a gente vai... É como se você ficasse triste o um dia inteiro e aí no outro dia você fica feliz, você curte muito mais a felicidade. Né? Então, eles falam assim, olha, para vocês estar num estado de, de consciência diferente, estar num estado de quinta dimensão, vai ser muito mais divertido e emocionante do que é para nós hoje, porque a gente já está muito adaptado a essa consciência e vocês estão indo para ela passando por uma outra consciência, então é, é o que a gente sente, né? Nesses momentos que a gente acessa isso esse estas né? Essa essa energia, essa esse vislumbre assim dimensional é, a gente curte muito quando acessa isso na maior parte do tempo porque a gente faz o paralelo a gente faz o é, um paralelo é. daquilo que nós experienciamos, muito recente. Maravilha. Nossa, a nossa Chiara já chegou. Opa. Vamos, vamos acrescentá-la aqui. Bem-vinda, amada. Olá, olá, olá, olá, que tal? Olá, que, olá, que tal? É bonita. Olá, olá, olá, que tal? Como estão, meus amores? Saudades de vocês. Ótimo. Juntos, né? Porque... Separado, temos falado com os dois bastante, isso é muito bom com o Matheus, com a Beth e com outros seres de luz aí. Tão bom ter a família de alma para caminhar com a gente, né? Estar junto, estar conectado Com certeza. Verdade. Vamos então, falar com o nosso público? Vamos. Ricardina, Solange, Beatriz, Lourdes, Karina, Nada. Todas são amadas, viu? A ah, Oliveira, eu já puxei a orelha da Chiara uma vez, porque ela não, não falou de todo mundo. <risos> a Albra, Paula, Patrícia, Ricardina, Luana, a Cláudia, Natalina, Sandra. Denise, Sandra Souza, Ricardina, Andréia, Almi, Tavane, gente, nós amamos vocês, Mã, Mônica, é, Simone, Luana, gente, vocês são maravilhosas, Tânia, Patrícia, Eliane, Natureza, Esther, Simone, gente, gratidão imensa. E a nossa gratidão ela vem do espaço do coração, onde a gente reconhece que vocês que estão aqui estão prontos para se tornarem um novo humano, que vocês estão fazendo os próprios movimentos para a sua ascensão. E nós somos muito gratos, porque esse, esse, esse processo da ascensão, embora ele seja individual, ele se torna um processo coletivo quando a gente vai se despertar em massa e modificando totalmente a frequência do nosso querido planeta Terra. Bom, Kiara, se chegou agora. A Marisa informou que ela teve um contratempo ela não vai poder comparecer. Ela acreditou até o último momento que ia poder estar conosco, mas não vai ser possível. Então, somos nós três. E todos Vamos que lá. estão aqui, né? Vamos ter que dar conta de tudo, né, pessoal? Vamos lá. Novo humano, né? Nós estamos trabalhando nisso, estamos totalmente imersos nisso, não tem como, né? Canalizando, não tem como não estar se transformando, né? E eu fico muito grata, assim, por ter pessoas junto, junto caminhando comigo, porque se eu estivesse sozinha, não ia conseguir, não ia dar... Não ia dar. Por mais que seja um processo belíssimo, ele tem um momento que a solidão bate e é difícil. Então, assim, ter companhia... E eu não estou falando da Beth ou do Matheus, estou falando de todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente. E, obviamente, junto com a gente em espírito, uh, tem pessoas que, que estão em uma live atrás da outra. E eu sinto, eu sei que elas estão canalizando junto com a gente, não tem como, é uma idégora, né? que é formada a partir daquilo. Então, assim, eu sou muito grata por ter companhia durante a jornada, porque sozinha é muito difícil. Então, gente, dica, comecem a juntar as tribos, vamos lá. Comecem cada vez mais, não tenham vergonha de entrar em contato, de trocar telefone com aquelas pessoas que estão na mesma vibe, Façam isso, troquem sim. E ah, eu vou ser muito chata. Isso vai e vai ser e vai fazer igual. É assim mesmo, gente. A gente tem que se unir. Um ajuda o outro. Um puxa o outro. Naquele dia que tu tá mais desanimadinho, vem um like e te puxa. Depois tu puxa ele. É assim que funciona a jornada. Então vamos lá, gente. São a família de um. 2023 é o ano das famílias de alma se reunirem. então, ponto final, não tem escolha. Que amor! É isso, é isso mesmo. É verdade, a gente começa a perceber que alguns movimentos que a gente fazia antes, a gente já não faz, algumas atitudes que a gente tinha, a gente já não tem. Isso faz com que a gente não ressoe mais com alguns ambientes e com algumas pessoas com quem nós estávamos acostumados a nos relacionar de uma forma mais direta, né? mais íntima até. E a gente começa a ver discrepâncias na frequência. Só que a gente tende, muitas vezes, né? a acreditar que nós estamos no estágio superior ao daquela pessoa, porque nós estamos despertando e o outro ainda não começou o processo. Todos já começamos o processo. Nós todos já somos um pouco mais despertos do que já éramos há algum tempo atrás. Todos, todos, todos, todos. Apenas alguns ainda não têm o nível de consciência de que já está despertando e abrindo os olhos. Ele ainda está muito adormecido. E nós... Não porque estamos na frente, nem porque somos melhores. Olhamos para estes seres e o nosso papel é ir para o coração e fazer um movimento de não julgamento e de abraçar no amor. Esse é o grande convite que nós recebemos todos os dias do alto, do nosso eu superior Abraça o outro com amor. Olhe para ele com amor. Viva com o outro com amor. E sem julgamento. Se a gente conseguir dar esse passo, nós demos um grande passo na nossa própria direção. E aí nós nunca mais seremos os mesmos. Porque uma vez que a gente vai para o espaço do não julgamento e para o espaço da expansão e do acolhimento no amor, a gente não volta mais. É um ganho incomensurável que nós temos e que a gente não perde mais. É uma conquista nossa. Tudo aquilo que a gente conquista interiormente, em termos de expansão, a gente não perde? Nunca. Nunca. É conquista nossa. Na verdade, é expulsão nossa do nosso próprio espelho. Né? Da nossa alma. E assim, bota um pouquinho para fora, né? E vamos. Abraçar todo mundo com amor. Gratidão, Beth. Isso é tão maravilhoso e tem mais uma outra vantagem disso que a Beth comentou, né? Uh, quando a gente olha sem julgamento e não sente que está na frente ou atrás de ninguém, evolutivamente falando. Né? Isso dá, gente, uma tranquilidade no coração, uh, torna tudo muito mais suave quando você olha para as pessoas, seja lá quem for, assim, nada, sei lá, um, não interessa, uma pessoa que é tecnicamente má, quando tu olha para ela e pensa assim, poxa, há umas 300 vidas atrás eu provavelmente estava fazendo isso também. Quando tu tem essa, esse esclarecimento do, dentro do teu coração, o mundo fica mais leve. Porque daí... Aquela revolta, aquela raiva, toda aquela coisa que vem junto com isso, começa a perder a força. E isso não é automático, não é racional, não é uma coisa que a tua mente, a tua mente pode entender isso, mas o teu coração ele tem que abrigar isso também. Isso vai acontecendo aos poucos e não precisa forçar. Mas quando vocês começam a entrar nisso, a vida se torna muito mais leve. Você consegue sentir amor incondicional uh, por pessoas que você há pouco tempo, ou há três anos atrás, odiaria e sentia muita raiva. E o que, que acontece quando a gente sempre. Quando a gente julga uma pessoa muito uh, e fica com muita raiva e não pode fazer nada. Né? Uma pessoa que está lá na TV, no jornal, não sei o quê. Você fica com aquela raiva dentro de si. E ela fica lá dentro, e ela vai despertando coisas que são desconfortáveis, desagradáveis no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, na sua energia. Então, aquilo vai, vai sendo uma coisa ruim. E quando tu começa a colocar esse lugar esclarecedor, de ver as pessoas como apenas estágios diferentes, começa a, a perder o peso, as coisas começam a ficar mais leves, mais sutis, e vocês também se tornam muito mais alegres, muito mais leves, que eu acho que é o que todo mundo aqui quer, né? Era isso. O é, um olhar é, como se fosse um olhar que a gente tem para uma criança. Quando uma criança erra, a gente não fica julgando ela, ou xingando ela. Ou pelo menos não seria o ideal fazer isso. Quando a criança cai, a gente dá risada, acha bonitinho, vai, ajuda ela a levantar, coloca ela para caminhar de novo, dá a mãozinha se precisar. Essa é a maneira ideal do desenvolvimento da criança. E quando a gente fala em estágios espirituais, seria o mesmo nível. Seria um espírito mais jovem. E aí tá fazendo os seus movimentos espirituais e a gente da mesma forma. Emana amor, ajuda a pessoa a levantar. Faz um carinho, então, seria quase como o um movimento de olhar para, para a criança. E quando tem esse olhar para a criança e dá espaço para ela fazer esse movimento, e ela errar com, com liberdade também, e ela fazer esses processos dela, ela vai crescendo com menos medo, ela vai crescendo com menos culpa, ela vai crescendo com menos peso também no crescimento dela então quando a gente faz isso a gente só não a gente não só não alivia o nosso processo de julgamento como também alivia o processo do outro porque o nosso julgamento também pesa o crescimento do outro muitas vezes né? porque a gente vai criando culpas e vai criando questões nos outros, por mais que eles muitas vezes não expressem isso, mas você fala algo que a pessoa absorve ali naquele momento, ela não, talvez não expresse de que aquilo mexeu com ela, magoou ou que feriu, mas pode ser que tenha acontecido. E aí você deixa uma ferida em você e no outro. Então, e isso não precisa ser dito, porque é um processo energético. Quando você faz um julgamento, você envia uma energia para a pessoa mesmo, que você não diga nada. Então, pensei e entrei no campo né, do outro. E muitas vezes a gente está nesse movimento também, como ainda no movimento do espelho. É assim, sabe, Matheus, gente... Pode falar. Eu ia só fazer uma, uma colocação com relação ao pensamento que você falou. A gente, quando a gente pensa, a gente emite essa frequência, né? a gente acessa essa frequência e emite para o outro. Né? Sim. O outro recebe aquela frequência que foi gerada no nosso campo. Perfeito. E isso é magia, né? Quando a gente acha que a magia precisa de um ritual extremamente elaborado, não é. Pensar é magia. Pensar é magia, então ela pode ser positiva, né, ou não tão positiva. Quando você emana amor para alguém, também você não precisa dizer nada. Você está fazendo uma magia ali positiva, está emanando amor para o campo da pessoa. Você está incluindo uma frequência no campo dela. Então, é, e aí muitas vezes a gente está nesse processo ainda também pela questão do espelho, né? de muita coisa que a gente julga ou sente, porque aquilo ainda tem um aspecto dentro de nós que está ressonante. Né? Uhum. Que ainda tá, A gente está se identificando com aquilo né? e está se incomodando com o próprio aspecto que está visualizando no outro. Então, muito desse primeiro processo de despertar que acontece, quando a gente começa a entender esse movimento, a gente começa a identificar muito nos personagens porque muitas pessoas são personagens da nossa vida. Tem pessoas que, a maioria delas entra na nossa vida para atuar em determinados aspectos nossos que a gente precisa ver. Porque, no fim, nós somos todos um. Então, todo mundo é uma parte nossa, de alguma forma. Né? Só que, quando a gente faz um processo de elevação da frequência, a purificação desses nossos aspectos, toda essa, essa limpeza, esse movimento... Como a Kiara falou, é um movimento que de repente acontece da gente não mais se identificar com isso. A gente vê aquele comportamento, a gente conhece ele, né, mas não entra naquela, naquela frequência, não, não reage aquilo. A gente fica num estado de observação e de respeito ao processo do outro. E a gente só consegue fazer isso quando a gente não tem mais esse movimento no nosso campo porque senão o, o processo emocional e o processo inconsciente nos leva a se identificar e automaticamente entrar o límbico na reação daquilo, né? Então um dos movimentos da gente poder também entender o nosso processo de despertar, o nosso estágio do despertar, é o quanto você ainda se identifica com com todos esses comportamentos e hábitos, o quanto aquilo mexe ainda no teu campo assim que você sabe que é emerge dentro de você de alguma forma essa raiva esse sentimento esse medo esse esse julgamento então é, eu sempre falo que existem dois aspectos que são revelados através das pessoas ou o nosso eu superior está se revelando através de alguém para um ensinamento uma expansão um processo evolutivo no sentido de elevação de frequência ou o nosso eu inferior trazendo através de alguém um aspecto a ser olhado, a ser curado a ser ressignificado né? e, e quando não é nenhum dos dois é um processo para ser observado e acolhido e permitido então é... É esses estágios. Né? Oh, a Marise está aí no comentário. A Marise presente aqui nos comentários. Beijo, Marise, te amo. Que linda. Gratidão. É. Pois, então, essa, essa questão que o Matheus trouxe né, da criança, ela é muito pertinente. Muito pertinente do ponto de vista de que se nós olharmos para todos né? como uma criança, a gente sai do julgamento. Porque a gente não olha para uma criança julgando. A gente não olha para o bebê julgando. Se ele está chorando porque está com fome, a gente não critica a ele. A gente dá de comer. Né? E a gente acalenta. E a gente traz para próximo da gente... Uhum. E não tem como a gente não amar um bebê. Pelo menos aqueles que Beberia. não estão vibrando mais né, no seu eu. Né, olha para um bebê e se derrete. Né, porque eles são infinitamente lindos. E é por isso que a gente às vezes tem mais de um filho, porque a gente fica tão feliz com um que faz outro. <risos> que lindo. Eu sou apaixonada por bebê Então assim, eu sou suspeita ah, falar eu tô a fim de fazer, meus, fazer. Meus filhos. Tá afim? Ah, Estou encontrando uma parceira Uma tá gêmea aí, Que vem um serzinho de parte. luz Nessa nova frequência Diamante maravilhosa A A ah, ah, Colocou aqui pra gente O exercício da não identificação nos tira do julgamento e de alimentar nossos corpos de dor. Gente, o que a gente precisa justamente é fazer esse exercício todos os dias. E o mais importante é a gente se perceber que é, se a gente ainda não conseguiu, a gente já deu um passo, porque a gente começa por um processo de identificação né, a partir do nosso observador, a gente identifica e depois a gente faz a escolha de não repetir. E esse processo, ele começa com um processo nosso, consciente de mudança, até a gente automatizar e aquilo se tornar né, a nossa parte que veio. Né, ela se colocou para fora porque na verdade nós todos em essência não somos jogadores em essência não somos nós somos luz apenas a gente está aqui mergulhadinho na terceira dimensão e a gente se condicionou a isso e agora a gente está soltando isso e voltando a nossa luz então olhe para vocês com muito carinho e saem da culpa. Porque o julgamento e a culpa né, são duas coisas que nos colocam lá embaixo. Diminuem muito a nossa... É a Marisa aqui também ah. falando para gente. não consegui ah. estar, mas eu estou aqui em sintonia. Com certeza, Mara. Com certeza. Você está com a gente, sim. Ai, peraí, deixa uma... eu lá. Sim, gratidão, Marise. Quem falou aqui? A Esther. É tão Então, mostrar com todos vocês é como vitamina para todo o nosso ser. Que maravilha. É isso é isso. <risos> Alimentação espiritual. Isso. Isso. Que hora, minha amada? Vamos Vamos lá. Querem que eu comece? Pode falar, minha vida. Tem comentário dizendo que você está linda hoje. Aí, onde é que vocês veem os comentários? A gente bota tem chat e tem comentários. Tem uma abinha ali, ó, comentários. Não sei se aparece para vocês. Isso, para mim aparece. aparece. Tem uma aba chat e tem uma, ab, uma aba comentários. Isso. Então, ah, aí ah, a gente ah, vê ah, os comentários. Mas daí não dá para ver o comentário junto com a tela? É isso? Fica não. só o comentário? Tá, tá, tá, tá, vou parar de bagunçar, tá? tá não vai ter comentário nada. Os arcturianos já falaram, não vai ter Aqui A Kiara é esta pessoa que vocês conhecem maravilhosa. É Autêntica e especial. Não vai ter comentário. Autêntica deixa que tá você... Você está parecendo hoje... Sabe o que você está parecendo hoje? Uma cigana. Ai, tá. que linda. É muito cigana. Ah, uma vez me disseram que eu parecia tá, uma cigana. Meu Deus, eu pensei tá. que tá. eu... é muito cigana. Eu a energia está cigana aqui. Que que ó. gratidão. Maravilha, né? é a cigana bruxa parecida. né? Uh... Ontem eu fui atender uma pessoa maravilhosa que eu amo muito. Ah, e hoje a Janaína. Olha eu... o que a Janaína disse: que a Kiara é muito engraçada, Chiara, <risos> <risos> figuraça. Então, deixa eu contar que uma diverso. coisa: eu tenho que contar. Eu estava com uma paciente, eu atendi ela porque ela tem clarividência eu não tenho, na 3D. Daí eu atendi ela e eu tava com uma touca roxa de plástico porque eu tava pintando meu cabelo. Daí a gente começou a rir, tarará, que que é isso, tarará, tá. Daí depois que a gente riu bastante, eu disse, tá, vamos corar a sessão. Daí eu encorei a sessão, daí abriu os olhos e ela tava estranha, assim, ela tava assim, ó. Daí o que que foi? Daí ela disse assim, tá cheio de arquituriano aí. Daí eu, tá, mas é normal, é que eu não e tu tu já deveria estar acostumada. Daí ela, não, eu estou acostumada, mas geralmente tem dois ou três, hoje tem uns um seis ou um sete. Daí eu disse, mas eu não fiz nada diferente. E ela, assim, dela, ela começou a riar, ela também é arriada. Ela disse assim, eu acho que é essa toca. Daí eu disse, ué, mas por que? dela ela começou a olhar, ela disse assim, eu não sei se ou eles gostaram muito ou eles se assustaram muito e chamaram os amigos para ajudar. <risos> para ver o que está acontecendo, que aqui Bom, galera, chega aí e dá uma olhada no que está acontecendo com a Kiara. O que aconteceu com a nossa humana? O que, que, a, que gente. Houve? a gente tinha uma humana aqui, Ai, cadê ela? O que, que será que é o um novo aparato de contato? Ai, daí eu comecei a rir, eu não conseguia parar, coitadinha, ela esperando a sessão, daí eu fiz 30 minutos a mais para poder... Mas é demais, eles vieram um monte. Eu não sei porquê, eu acho que, talvez, não sei, mas ela disse que veio um monte, assim, para... Eu acho que eles estranharam, acho que eles... Não sei, <risos> não dá para saber. Mas o que que acontece, no fim das contas, né? Eu amei, né, de saber que estava cheio de amorzinho ali. A Marisa está falando algo. Ai, que linda o lugar do amor te coloca no mundo. Com coisas que nem imaginávamos era possível. Vocês são lindos. O lugar do amor te coloca no mundo compreensível. A Chiara está magnífica. Ai, gratidão, meu amor. Agora, é. eu vou dizer a mesma coisa que eu disse com a Kiara. E cadê o puxa-saco dos outros? É. é isso aí. Ai, eu adoro puxar o saco dos outros. Não estou nem aí, tô a gente, vão dizer. Ai, <risos> como é que é? Tá rasgando, rasgando seda, não sei. É, tô, eu estou Eu estou rasgando. Ceda. E aí? Qual é o problema. Então vamos lá, amor. Gente, quando a gente fica nessa felicidade toda, eles ficam muito felizes. Porque eles estão sempre trazendo para gente que a gente precisa estar vibrando na frequência da alegria. E para a gente é uma imensa alegria quando nós estamos juntos. Saudações, amados irmãos estelares, amados irmãos, tudo que a irmã trouxe aqui na verdade, faz muito sentido no que diz respeito à alegria. A alegria, ela modifica todas as emoções, vibrações e energias. E ela é tão forte ela consegue penetrar em camadas muito mais profundas dos seus corpos, todos os corpos. A alegria, às vezes, é difícil trazê-la quando algo que está ao seu redor parece muito pesado e nós sabemos disso. Nós nunca fomos humanos, porém nós amamos observar as emoções humanas, isso sim. E nós sabemos que às vezes, por mais difícil que seja, para que nós possamos puxá-los para o nosso lado, nós injetamos alegria em vocês. Às vezes é algo que acontece ao seu redor. Às vezes é algo que você vê no seu aparelho de TV. Às vezes são inúmeras coisas, mas às vezes nós provocamos isto. Porque quando vocês entram na energia da alegria, vocês abrem várias portas, vários portais em seus corações para que nós possamos atuar em vocês. E assim nós conseguimos entrar e fazer diversos processos de cura, de limpeza, de elevação e principalmente aquilo que muitos de vocês dizem. Vocês se conectam ao seu eu superior de uma forma belíssima. Amados, às vezes nós vemos muitos humanos que estão realmente conectados ao processo de ascensão. Eles estão. Mas em alguma parte do caminho eles perderam alguma coisa. E criaram uma realidade que diz que eles devem ser muito sérios, muito estudiosos, muito técnicos. Saber muito, estudar muito e não rir tanto. Pois quem está brincando muito deve estar com algum problema. Quem está rindo muito talvez tenha questões emocionais ou Está mentindo, não está levando a sério o processo ascensional. Amados, sabem o que é isto? Esta é a velha energia, insistindo em permanecer. Aquela que vocês aprenderam em seu mundo que diz você tem que crescer, ser muito sério, estudar, e quando você estiver trilhando algum aprendizado, você tem que levar a sério. Esta é a maneira 3D de operar. Mas vocês estão quebrando os paradigmas obsoletos. E é realmente a quebra de inúmeros paradigmas que vai levar vocês a ascensionar junto com a Terra. Portanto, amados, comecem a quebrar este. Comecem a prestar atenção. O que acontece com os animais, com as crianças e com os adultos que estão alegres, puramente alegres? O que eles transparecem para você? Leveza, gratidão, conexão, inúmeros neurotransmissores de muita saúde são acionados com a alegria. Milhares e milhares de conexões são feitas. Aproveitem isto, amados, aproveitem esta informação. Vocês podem sim estudar, vocês devem, porque isso pode ajudá-los em muitos fatores, principalmente no que diz respeito a ter o discernimento de saber que alguns canais estão trazendo algo que não faz sentido, outros estão trazendo coisas que fazem, o conhecimento é bom, mas quando vocês transformam o conhecimento espiritual e colocam ele numa caixa tridimensional e se torna um conhecimento como o que vocês aprenderam, ele fica engessado. E quando engessado um conhecimento, ele não se torna multidimensional. Ele fica dentro de uma caixa 3D e não expande ele tem que seguir algumas regras, algumas coisas, alguns exercícios e algumas pré-determinações estipuladas por outros humanos que escreveram com o seu cérebro racional, tridimensional. Pois é o máximo que vocês conseguem trazer de intelectualidade para algo que é multidimensional. Vocês precisam colocar aquilo numa caixa que seja possível de ser transmitida. E muitos sabem o que, estou, o que estamos falando. Quando vocês alinham o conhecimento ao sentir, a alegria, ao amor, ao riso, a brincadeira, vocês começam a abrir a caixa. E aí vocês começam a acessar espaços multidimensionais, que é exatamente o que está acontecendo em sua terra. A sua terra está indo para um plano de vibração superior e vocês decidiram que iriam pegar uma carona. Então, amados, é hora de se soltar mesmo, como vocês dizem. É hora de deixar ir as velhas crenças, os velhos paradigmas. Tudo que vocês aprenderam sobre o que é ter conhecimento, comecem a transmutar isso. Abrir, abrir e abrir. Novos e novos e novos horizontes. Trazendo assim infinitas possibilidades para o seu ser. Infinitos acessos à quinta dimensão, à sexta, à sétima, à oitava. Vocês vão experimentar emoções que nunca experimentaram de total leveza e amor. Vocês vão ter consciência de algo que demoraria anos em minutos. Vocês vão começar a canalizar em poucos dias, o que é uma canalização é um processo completamente multidimensional. Nós tiramos o seu cérebro, a sua inteligência, o seu raciocínio da frente para falar. E nós depositamos uma série de informações que são decodificadas e se transformam em palavras, mas também em códigos de luz. E assim a informação entra nos corações daqueles que ouvem, pois passa primeiro pelo coração daquele que canaliza. E aquele que canaliza, a maior lição da vida dele foi aprender a sair da frente. É difícil, mas é totalmente possível e todos vocês podem canalizar. Apenas comecem. Comecem em casa, comecem vocês mesmos e assim vocês vão se tornando porta-vozes das nossas mensagens que só tem um objetivo, levar amor, esclarecimento, conhecimento, paz de espírito, códigos de luz e levar vocês mais rápido a 5D enquanto ainda estão na 3D. Nós amamos vocês profundamente, incondicionalmente. Nós somos os arquiturianos, mestre San Germain, mestre Sananda, arcanjo Miguel e Cryo do serviço magnético. E assim é, e assim é, e assim é. dando seres maravilhosos de luz, nossos queridos arturianos marcando presença aqui hoje, trazendo a contribuição. Marisa está aqui falando das nossas aulas, que a minha aula está azul, o do Matheus branco com rosa e a da Chiara violeta com azul. Gratidão, mas... Matheus. Matheus quero... é um lindo muito fofo. Eu quero, eu quero a do Matheus, porque é rosa. Ai, <risos> aí, o rosa está muito comigo. Adoro. É com os <risos> Gratidão. É. Matheus, você é um lindo. E ali um comentário. Gratidão, é espelho, né? O coronário está né? Gente, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês a minha experiência quando eu comecei a perceber a abertura do meu coronário. Eu acho que vocês podem se identificar com isso. Quando eu fiz o curso do Teta Healing, a gente fazia o um exercício de fazer a conexão com a fonte. E eu nunca tinha prestado muita atenção no meu coronário, né, no meu terceiro olho. E aí, toda vez que eu fazia a conexão com a fonte, eu sentia né, um formigamento aqui. Era, era muito suave, muito leve, né? Era assim como se alguém estivesse tocando muito levinho. E à medida que eu fui fazendo mais sessões e investindo nesses nesse nossos processos todos, é, eu, eu fui. né? ...entendindo mais o meu coronário. Chegou um momento em que eu, eu, eu não conseguia tocar. Né? Era como se ele estivesse abrindo fisicamente. Eu comecei a sentir quando eu tomo banho, né? Quando eu tomava banho, porque eu, eu lavo cabelo todos os dias. Então, na hora que eu ia passar o, o shampoo, eu sentia dor nessa região. E depois foi que eu fui entender que era uma abertura do coronário. Posteriormente, eu comecei a sentir dor cardíaca. Era uma dor como se estivesse abrindo. Não era uma dor, sabe? A gente tem a, a, a sensação, a percepção, como se aquilo estivesse abrindo, né? como se estivesse, não é, tem outra palavra mesmo, é abrindo, <risos> energeticamente abrindo. Então, assim, é, isso já tem quatro anos, então, gente, faz os exercícios, se conecta com você, né, vai para dentro, para o seu espaço de silêncio, né, e se conecta, intenciona se conectar com a luz, se conectar com a fonte, se conecta com Gaia. É, eu sempre estou trazendo para a consciência, para a reflexão, o fato de que nós estamos no planeta, e que nós precisamos estar alinhados, totalmente alinhados, com todos os nossos centros de força alinhados. Não adianta a gente querer fazer uma ascensão, fazer um movimento energético espiritual, ativando apenas os quatro chakras de cima. A gente precisa dos chakras de baixo também. A gente precisa estar com eles limpos, a gente precisa estar com eles alinhados, a gente precisa estar conectado com o nosso chakra espiritual da Terra. A gente precisa estar conectado com o chakra de Gaia, para que a gente tenha um alinhamento perfeito com a fonte, senão a gente não faz o alinhamento perfeito, a gente fica sempre faltando uma parte, e quem está criando essa confusão toda na nossa cabeça somos nós mesmos, Somos nós que estamos criando um monte de regras dentro desta caixa de para acender a gente precisa estar dessa ou daquela forma, que para acender a gente precisa abrir só o coronário cardíaco frontal para ter clarividência, e que aquelas pessoas que têm clarividência né, têm mais do que outras, ou aquelas pessoas que são canalizadores, são né, mais do que outros. Não, essas pessoas apenas se alinharam e estão recebendo porque tem um alinhamento que permite isso. Porque, em essência, todos somos. O fato de podermos canalizar, né, de fazermos uma comunicação telepática, ela é inerente ao ser do que está adormecido. E a gente precisa se alinhar né, para que então, a gente tenha acesso a tudo isso. Betinha? Ah, ela está pedindo aqui para falar sobre um exercício. Ok, diga, Matheus. Eu senti agora de fazer um exercício. Ótimo, faça. É na hora. Então vamos lá. Beth, <risos> não sei se você pode colocar alguma frequência aí. O irmão é muito chato. Não pode? E se eu coloco alguma coisa? É porque eu não tenho nenhuma separada aqui. E se eu coloco alguma que não for permitida, ele barra o. Você pode então, colocar aí baixinho para né? você ouvir, para você, você entrar na. Eu tenho Spotify, pode? Não. Spotify é pago? Não? Tá. Não pode, não. Porque aí é música com a autoria. A gente ah, não pode. Vamos no silêncio mesmo, então. Tranquilo. Tá. Eu crio uma música aqui na minha cabeça. Muito bem. Vou convidar vocês agora a entrar no movimento de concentração. Concentrando todas as suas energias, parece -me, essa meditação, relaxando o seu corpo físico, relaxando o seu corpo mental, relaxando o seu corpo emocional, e focando somente em minha voz. Respira profundo. Peço agora aos arcturianos para recalibrarem nossa aura na forma do ovo cosmo, Uma grade oval dourada que sela nossa aura para que não haja interferência de nenhuma outra energia em nosso campo durante essa ativação. Peço ao arcanjo Miguel, o dono de proteção agora, por favor. Peço também aos amados arcturianos que tragam luz ômega quântica para revestir nossa aura com uma nova luz de quinta dimensão. Oh. Na base dessa grande oval, a 60 centímetros abaixo de você, existe uma estrela de seis pontas, uma estrela de Davi, da cor prateada, conhecida como Estrela da Terra, sua conexão com a Mãe Gaia. A partir desse momento, os elementais e os seres estão agora trabalhando para abrir um canal. Um tubo de luz que sai dessa estrela e vai em direção ao centro de Gaia. Perceba esse tubo de luz atravessando as camadas. Até chegar ao centro de Gaia e se conectar com o coração de cristal. Da mãe Gaia. Sabemos que internamente Gaia já é cristalino e já vibra em quinta dimensão. Se estabelece agora esse movimento e essa estrela passa por esse tubo, rotacionando abrindo mais ainda esse tubo de luz. Chegando até próximo do coração de Gaia, essa estrela irradiada com todo o amor de nossa mãe planetária, o amor incondicional de mãe Gaia, que nos entrega tudo o necessário para nossa estadia aqui nessa jornada encarnatória carregado de um amor incondicional, pentadimensional, essa estrela de seis pontas começa a retornar, irradiando esse amor por todo esse tubo de luz. Passando pelas camadas, chegando novamente a 60 centímetros abaixo de você. Você agora está profundamente conectado com o coração de Gaia, restabelecendo essa conexão, realinhando o seu relacionamento com Gaia, restabelecendo todas as questões que envolveram as suas vidas aqui, seus comportamentos, seus movimentos com Gaia, estabelecendo esse movimento de perdão e de reconciliação com o ser planetário. recebendo as energias terrenas de prosperidade, de abundância e de segurança. Você visualiza agora, no topo desse ovo cósmico, uma outra estrela de seis pontas, agora na cor branca, conhecida como estrela da alma, sua conexão com a sua alma, seu eu superior, sua mônada e todo o cosmos. Nesse momento, senhor e senhora de Arcturus, os arcturianos e todos os mestres de luz que se fizerem presentes agora, começam a abertura do seu canal Antakarana. Um canal que parte do seu chakra coronário, que se abre agora em mil pétalas. E formam outro tubo de luz cósmica que sobe passando pela sua alma, seu eu superior, sua mônada, passando pelo grande sol central. Passa por Arcturus, recebendo essa luz arcturiana e auxílio dos irmãos para a abertura deste canal. E sobe os 352 níveis do Mahatma até Deus. Sua estrela da alma agora começa a a percorrer esse canal de luz, passando pela sua alma, seu eu superior, sua mônada, ancorando agora sua alma e sua mônada em seu ser, realizando essa reconexão, ancorando seu eu superior e reconectando esse ser mais elevado no seu campo, subindo pelo grande sol central, recebendo energias luminosas do grande sol central. Passando por Arcturus, recebendo a linda luz arcturiana. Segue subindo, passando agora por uma camada clara, uma camada escura, outra camada clara, passando por uma camada dourada dos mestres, passando pela camada gelatinosa colorida das leis, passando por uma camada rosa da compaixão. Essa estrela chega ao fim da camada rosa e avista um portal que ela passa e chega a uma camada branca perolada. Este é o sétimo plano da criação, da fonte criadora de tudo que é. Finalizado a criação completa do seu canal Antacarana, sua estrela da alma recebe a pura luz divina. E lentamente, carregada da luz direto da fonte criadora de tudo que é, começa a retornar pelo seu canal Antakarana, abastecendo esse canal com a luz divina. Passa pela camada rosa pela camada gelatinosa colorida, pela camada dourada, por uma camada clara, uma camada escura e outra camada clara, passando novamente por Arturos, pelo grande sol central, passando pela sua mônada, sua alma, seu eu superior, Continua descendo e retornando a 60 centímetros acima de você. Sinta a descarga de luz divina que toma seu ser agora. Uma energia vinda direto de Deus. Nesse momento, as duas estrelas, as duas extremidades do seu ser entram em um profundo magnetismo rotacionando uma em direção à outra e se encontrando no centro da sua cabeça. Formando uma estrela branca prateada e todo o seu campo mental. Limpando todas as crenças limitantes. Retirando todos os chips, implantes e aparelhos no seu campo mental. Limpando todos os hologramas pensamentos negativos. Ativando e habilitando todas as suas habilidades psíquicas, descalcificando sua glândula pineal, abrindo seu chakra coronário e frontal. Essa estrela agora vem descendo até o seu chakra laringe. Irradiando o seu chakra laringe, abrindo o canal de comunicação da sua verdade, da sua essência, do seu ser, limpando todas as vezes que você foi censurado ou se censurou, se bloqueou, eliminando a timidez negativa, abrindo a sua confiança para expressar quem você realmente é. Essa estrela agora desce até o seu cardíaco irradiando luz branca prateada abrindo o portal do coração portal do amor incondicional Shenkode. ativando a chama trina em seu coração. Trayomni Trayomni Trayomni Om yon Om yon Om yon Ativando seu Cristo interior. Om gri On Cristo, on Cristo, on Cristo, on Cristo. Abrindo o portal da ascensão dentro do seu coração, despertando o seu divino interior. Essa estrela agora desce até o seu plexo, limpando todas as mágoas e ressentimentos. Purificando seu campo emocional, ativando agora seu campo de autoestima e autoconfiança, seu poder pessoal, descendo até o seu chakra sexual, desfazendo agora todos os contratos, acordos relacionados à sexualidade, limpando memórias de abuso retirando chips e implantes colocados no seu chakra sexual, limpando toda a energia de sexualidade distorcida, trazendo a energia do sagrado, energia da intuição, da criatividade, energia do impulso divino. Descendo até o chakra base, limpando toda a raiz do medo agora, limpando toda a raiz do medo agora limpando todo o medo essencial e transmutando em luz ativando prosperidade e abundância consagração material em luz essa estrela retorna ao chakra do seu coração e começa a se expandir se expandir se expandir se expandir se expandir se expandir, se expandir, se expandir, se expandir tomando os quatro corpos do seu ser e ativando sua estrela mércana, seu veículo de luz, que automaticamente, ao ser ativado, te projetará novos níveis de consciência e novas oitavas de frequência. Todo o seu ser entende que quando o seu veículo de luz é ativado, você está pronto e protegido para viajar a novos estágios de consciência. Mer que vai, Merqui vai, que vai. Que vai. Os agora enviam uma luz azul dourada que toma conta dessa estrela e irradia essa energia para todos os seus quatro corpos nesse momento limpando e purificando. Lentamente, iniciamos o movimento de trazer de volta a consciência física, sentindo por alguns instantes essa energia, todas essas ativações, permitindo que seja integrado em nosso ser. Até que estejamos prontos para retornar. Respira profundo, pode movimentar áreas do seu corpo. Quando estiver pronto, pode abrir seus olhos. Eu acho que está fechado, Bete. Está, está, está. Agora está. sim! Agora sim. Eu disse gratidão por essa ativação. Fui lá em, em 2019, quando eu comecei a, a fazer Tata Rim. Porque tem algumas partes da meditação que me levaram para lá. E ok, aí não dá meditação com o Tata Heine, que tá tudo certo. Eu misturei, na verdade, um monte de técnica. Te... Está tudo certo. <risos> né? Curactriana, com Tata heavy, com isso. O que veio foi Foi vindo e foi. <risos> Está tudo aí até conf... Confio muito naquilo que vem. Isso é eu também. também. Gratidão, Mateus, muito bom. É, é muito bonito, né? A gente acessar esses lugares que são tão amorosos e depois de retornar, a gente sempre traz um pouquinho para cá, né? E vai distribuindo. É muito bom. Gratidão, querido. Foi muito bom. Quero agradecer a todos amados Chiara, Matheus, Maria, que Matheus, Mateus Marido que está distante mas está perto a presença aqui e a presença de todos vocês é, quando eu comecei a fazer a, a minha conexão é, eu descobri que nós temos um canal que passa por dentro de nós um cilindro né, que passa por dentro de nós, ele vem da fonte da Terra, no centro do planeta. É, o que, que acontece? É como se é, tivesse um monte de, de caquinhas neste canal, que são interferências, que são é, resíduos, que são como se fossem assim, poeirinhas, né, que interferem nessa comunicação direta. Por quê? Porque está ali fazendo ruído. Né? Então, a comunicação ela não se faz com perfeição. Quanto mais ruído tiver, quanto mais é, coisas e estiverem neste canal, mais difícil se faz uma comunicação. Porque o tempo inteiro nós estamos recebendo intuição. O tempo inteiro nós estamos recebendo. Né? A gente só não tem essa consciência. Então, eu, eu, eu comecei a fazer uma limpeza neste canal, né? a conexão com a fonte, e eu fiz um curso chamado Samahat, né, que é com os sirianos, e no nível 1 eles ensinam a fazer a conexão, eles ensinam a fazer a limpeza com os símbolos sirianos e tal, e eu fiz, depois disso eu continuei fazendo, do lado da minha forma, tá, Limpando, limpando, limpando esse canal. É como a gente visualiza como se estivesse recebendo água abundante limpando esse canal, passando por dentro de nós. E aí vai tirando todas essas mudanças e o canal vai ficando limpo. E cada vez a gente se conecta mais com nossa pessoa mais com o que nós somos. Depois eu comecei a fazer... É, a conexão mais consciente com a fonte e com o Gaia. Né? Sempre me conectando ao chakra de Gaia e me conectando à fonte criadora de tudo que é. Claro, passando por todos os chakras. Limpando. Né? Hoje, a minha conexão ela se faz muito rápida. né? Por quê? Porque eu só visualizo o canal. E eu sei que ele está recebendo pura luz. Só que a luz, ela... ela... Vai e vem, né? ela sobe e desce, ela passa em todos os sentidos, né? Ela não é uma, uma, uma luz que ela vem da fonte, passa e encora na terra e não tem um retorno, sabe? Existe um fluir, é como o coração, é o coração ele está bombeando, ele está colocando sangue, ele está recebendo sangue. E é assim, a gente recebe da fonte, a gente recebe de gás, a gente recebe de gás, a gente recebe da fonte... E isso vai fazendo com que a nossa conexão se torne cada vez mais rápida, mais fácil, mais direta e mais limpa. Então, assim, quem quiser realmente fazer essa conexão, faz esse exercício. Ele é rápido e você vai perceber. Cada dia, como isso vai ampliando e vai aumentando, e você vai se tornando um canal mais limpo para você perceber. Aquilo do seu, eu superior tá que está chegando para você. Aquilo que está chegando de gaia para você. Aquilo que está chegando da fonte para você. E você se torna um menino do canal. Mesmo que você não seja um canalizador que fale, você vai ser um canalizador da luz e do amor aqui no planeta. Feliz e alegre. Exatamente. Não, não esquece. <risos> alegria. Lembrando que alegria. Lembrando que há várias maneiras de canalizar, né? Existem várias formas de ser um canal. Sim. Tem gente que é só canal de energia, é fantástico. Afinal de contas, somos únicos. Sim. Isso. Somos únicos, cada um vai expressar né, da sua forma única. Sim. E é por isso que é tão rico. né Por isso que é tão rico, porque cada um traz da sua forma. É como eu digo para eles, idade, lá na... A todos os seres. na oração. Sim. Pode falar. Não, eu, como eu digo para eles todos os dias lá na oração, né, eles me perguntam muito qual é a minha missão de alma, qual é a minha missão de alma. Sua missão de alma é ser Deus em ação, você só tem que descobrir como. Isso, isso é feliz, isso é alegre. Gente, é... as canalizações que eu recebo, eles batem sempre na mesma tecla. É a partir do espaço da paz, no seu coração, da alegria e do amor, que tudo chega para nós de forma abundante. Pense em duas situações na sua vida. Parece que essas lives elas vão se prolongando, né? Pense em duas situações na sua vida. Acontece uma situação que vai lhe deixar desassossegada. Aí você se desestrutura e quer resolver aquela situação. Um exemplo bem clássico, assim, que todo mundo já passou. A Fatura do cartão de crédito, chegou. Você olha a fatura do cartão de crédito e você se desespera. Você tem como resolver? Não, porque você só vai pensar naquilo de pior que pode acontecer. Recebeu a fatura do cartão de crédito olhou para ela com gratidão por tudo que você pode fazer, porque você investiu aquele recurso financeiro naquelas coisas que podem ser necessárias ou podem ser coisas que lhe deram prazer, mesmo que o dinheiro não esteja na sua conta, você consegue resolver no final do mês. Milagrosamente, gente... A gente precisa entender uma coisa, o dinheiro é energia. E a energia, ela responde àquilo que a gente coloca. Se eu coloco escassez na energia do dinheiro, ele vai estar escasso na minha vida. Se eu coloco prosperidade na energia do dinheiro, ele vai ser abundante na minha vida. Às vezes você não sabe de onde o dinheiro veio. Nem como foi que você chegou no final do mês com saldo positivo. Tudo é frequência. Tudo é energia. Entrem com essa mentalidade. Vivam essa mentalidade em tudo na vida de vocês. Tudo é energia. Energia é frequência. Então, tudo chega a nós da forma que a gente colocar a nossa energia, o universo responde, ele só responde aquilo que a gente está vibrando e vamos encerrar, né? senão a gente vai começar a entrar em outro assunto aqui, que é prosperidade que é dinheiro, e aí a gente não sai mais daqui Gratidão, meus amores Gratidão, amores Amamos Gratidão. vocês Amamos vocês e vocês amam a gente. Beijo no coração. Gratidão. Encerrando aqui nossa transmissão. Até breve.